Olá, eu sou Melissa Lorange e eu vim trazer uma péssima notícia. Nós não vamos todos morrer. Tá bom? Tá. Se você está numa caverna nas últimas semanas, você não sabe que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, Autorizou uma investida militar na Síria E essa investida na Síria é uma ofensiva contra a Rússia Porque afinal de contas estamos numa eterna guerra fria, não é mesmo? Porque o mundo é cíclico e a gente tende a repetir a história Porque aparentemente ninguém estuda ela Bastou essa notícia sair e tá todo mundo apostando numa terceira guerra mundial e desesperados com um apocalipse nuclear e o fim do mundo. Eu vim aqui dizer, gente, que <risos> não vai ser dessa vez. E eu falo isso com tranquilidade: de que não vamos ter uma terceira guerra mundial, nem um apocalipse nuclear, porque isso não interessa ao capitalismo do século 21. Isso interessava sim ao capitalismo do século 20, mas no século 21 o capitalismo também deu uma repaginada, deu um tapas na pintura, né, do um penteado, e agora fica feio, né? Fica desagradável, feio. dizer que você apoia ditaduras? Fica feio declarar uma guerra mundial. É muito mais fácil fazer um conflito num espaço específico para vender armas no meio da crise. Porque é histórico e cíclico também, que toda vez que tem uma crise, que o capitalismo não funciona, né? Porque a gente já tá careca de saber que não foi feito para funcionar o tal do capitalismo. Toda vez que o capitalismo fica mal das pernas, um presidente norte-americano resolve invadir algum lugar para facilitar o comércio, provavelmente de petróleo, para os Estados Unidos. Assim ele garante matéria-prima muito importante, que é o petróleo, e também garante que as empresas armamentistas produzam bastante e que se gaste muito, muito dinheiro, se movimente a economia, se gere empregos, tudo em troca de morte de alguns soldados americanos de vários, vários, vários sírios. A situação da Síria não é novidade, para ninguém, principalmente para o governo Trump. Não tem o quê? Quatro anos, provavelmente bem menos do que isso, que um bebê sírio foi encontrado numa praia morto-afogado. E o mundo inteiro entrou em comoção pela Síria. Mas essa comoção durou só enquanto a imagem estava na memória. né? Depois que a imagem do menino morto sumiu da memória, as pessoas esqueceram da Síria. Então eu estou aqui que é para tranquilizar você, não os sírios. Os sírios realmente estão fodidos porque não tem nada infelizmente que nós como sujeitos indivíduos podemos fazer a não ser demonstrar a nossa indignação o governo temer não vai fechar as portas para os estados unidos por causa dessa ofensiva militar os governos da europa não vão se importar com isso inclusive tem duas potências europeias auxiliando na invasão da síria ninguém vai fazer embargos econômicos aos estados unidos a síria realmente está Destinada a se fuder. Mas esse vídeo não é para os sírios que já estão fadados à destruição absoluta. Esse vídeo é para tranquilizar você, brasileiro, que está aí desesperado com uma guerra mundial, dizer que isso não vai acontecer porque não tem lucro em guerras mundiais mais. Mas a gente fica feio na propaganda do século XXI você ser responsável por uma guerra mundial. Inclusive, eu queria lembrar a vocês que um ano atrás esse mesmo governo Trump foi acusado de ter ligações com esse mesmo governo russo Que teria ajudado esse mesmo governo Trump a se eleger Então como é que esse mesmo governo Trump está declarando guerra contra esse mesmo governo russo? Não está O que está acontecendo é que essa guerra foi toda arquitetada para ser vendida e não vencida O que nós já aprendemos bastante com os livros de história Que guerras não foram feitas para serem vencidas elas foram feitas para serem vendidas elas são vendidas como propaganda, elas são vendidas como terror social elas são vendidas como equipamento bélico, elas são vendidas como ideologia elas são vendidas, elas são muito bem vendidas elas são um produto com 100% de aproveitamento capitalista o que não dá é pra você que é uma pessoa com um pouco de consciência social a pessoa da militância dos movimentos sociais cair nesse discurso de pânico de que o mundo vai acabar, que nós vamos ter na terceira guerra mundial relaxa meu bem, a gente ainda vai ter muita coisa para brigar ainda para evitar a próxima Síria, o próximo Afeganistão o próximo Líbia, o próximo Iraque quando a gente cede a essa pressão, a esse medo, a esse terror vendido com a ideia de uma terceira guerra mundial nós autorizamos e fazemos a manutenção da veracidade dessa sombra de perigo. E a gente sabe perfeitamente o que acontece com as pessoas quando elas estão sob a sombra do perigo. É exatamente por isso que temos visto crescer o número de governos e presidenciáveis de extrema direita com ideias fascistas e violentas porque as pessoas estão com medo da guerra então elas precisam se proteger, elas precisam dessa figura masculina, bélica, armamentista, porque o mundo, o mundo enlouqueceu, a gente precisa pegar em armas para se defender então, meu amor, por gentileza, bota a mão na consciência lembra de tudo aquilo que a gente já viu, já estudou na história do mundo principalmente nas intervenções norte-americanas em países do oriente médio relaxa que o mundo não vai acabar infelizmente ele vai continuar em guerra mesmo era só isso que eu tinha pra dizer eu queria que todo mundo era só isso que eu tinha pra dizer eu queria era só isso que eu tinha infelizmente é só isso que eu tenho pra dizer eu queria poder dizer alguma coisa efetiva que a gente faça pelos sírios, pelos palestinos, por todos os outros povos que são pegos no meio do fogo cruzado das grandes potências, mas eu sou só uma drag queen de peruca no Rio de Janeiro, apenas desesperada. Eu vou sair por ali. Obrigado. E se você tá cansada de ver o mundo repetir várias e várias vezes o mesmo roteiro de filme de guerra, não se preocupe, nós ainda podemos apostar todas as nossas fichas na Coreia do Norte e esperar com bastante energia positiva, pedir bastante para Papai do Céu, para que ela declare, enfim, uma guerra contra os Estados Unidos, jogue umas bombas nucleares em alguns lugares, para que essa terra que está gerando igual há mais de 100 anos, enfim tem alguma mudança.